Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mano Jean Pierre Gamer. E galera, no vídeo de hoje vou mostrar a vocês o glitch de duplicar carro solo 100% funcionando. O único glitch solo que temos atualmente, então façam antes que a Rockstar tire. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo até o final, não pule nenhuma parte para não ficar nenhuma dúvida. Porque às vezes vocês podem não entender algum detalhe justamente porque pulou algum pedaço importante. Aproveitando galera, vou pedir aquela ajuda no like, bem like no vídeo. Quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder quando tiver vídeo novo aqui no canal. Ativando o sininho, vai ativar todas porque o YouTube tem me trollado e às vezes ele não entrega a notificação se você não configurar dessa forma. Se você gostar do vídeo, comente up, se não gostar, deixe uma sugestão de melhoras, ok? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Esse método está okay. funcionando tanto no PS4 quanto no Xbox One, sendo que no PS4 eu testei e no Xbox One eu confirmei com a galera que me acompanha. Galera, os pré-requisitos para realizar esse método são... Primeiramente, você vai precisar possuir um escritório com ao menos uma garagem executiva. Dentro da garagem executiva, você vai precisar possuir um ônibus de festival... Se você não tiver o ônibus, peça a algum amigo para te doar com o método GC2F, GC2F que está funcionando. Jean, posso fazer sem ônibus? Não. Galera, você vai precisar possuir o ônibus para poder bugar a sessão, fechou? Vai precisar possuir também um fliperama. Se você não tiver um, compre porque a segunda parte é feita nele. Dentro do fliperama, você vai colocar o carro que você quer duplicar. Eu recomendo isso com a Tunagem da Arena O, mas você pode duplicar qualquer outro veículo. Lembrando que somente os veículos com a tonagem da Arena War ou da Bennis irão pegar um valor alto de venda. Então fica a critério de vocês, fechou? Depois de você colocar o veículo que você quer duplicar, complete o restante das vagas com elégio gratuito. Ou qualquer outro carro que você queira perder. Galera, lembrando que depois de bugar uma vez... O restante do método é massivo e você não vai precisar voltar ao escritório não, fechou? Pronto, agora que você verificou que tem todos os requisitos, você vai abrir o menu de interação, vai em restauração e coloca em evento de Carlos Los Santos. Ainda no menu de interação você vai em estilo, trajes e muda o traje só para forçar o save. Como eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando para vocês, já coloquei minha restauração na, no evento Los Santos e estou mudando o traje. É somente para mudar, para forçar o save, fechou? Beleza. Feito isso, vá para perto do seu escritório, ligue para o mecânico e peça o ônibus festival. Assim que o ônibus chegar, você vai para frente da garagem do escritório e tenta entrar com o ônibus que... Por sinal, tem que ser a mesma garagem que você pediu o ônibus, fechou? Vou mostrar aqui para vocês. Quando você confirmar a garagem, aguarda o ônibus dar uma bugada. Galera, de vez em quando dá uma tela preta aí. Se isso acontecer com vocês, é só vocês seguirem um amigo com modo de mira diferente, fechou? Igual vai acontecer aqui comigo, ó. Vai dar uma tela preta. Se não der a tela preta, é só você chegar e apertar o botão options e em GTA Online e vá para o modo criador na hora que o ônibus der uma parada ali é, ameaçando entrar na garagem se der essa tela preta aqui, vocês seguem amigo com comida, comida diferente que vocês vão sair aqui da tela preta e vai apertar o botão options em GTA Online e modo criador pronto, já saí do, da tela preta, GTA Online botão options GTA Online e vou para o modo criador confirmo Beleza. Espero carregar aqui. No modo criador, você vai criar uma nova sessão por convite. Apertando o botão Options e vai colocando para o lado até chegar aqui em GTA Online. Aí você cria uma nova sessão por convite. Pronto, galera. Se tudo deu certo, o seu ônibus de festival vai aparecer aqui dentro do evento de carros. Ele às vezes vai estar bugado, às vezes ele vai estar apenas estacionado, mas ele vai estar aqui dentro do é, evento de carros. O que, que você vai fazer? Você vai, depois que você aparecer aqui e se certificar que ele está aqui dentro, você vai apertar o menu de interação, vai em veículos e vai clicar em devolver veículo pessoal para a garagem. Menos de iteração, veículos e devolver veículo pessoal para a garagem. Depois de devolver o ônibus, você vai ligar para o mecânico novamente e vai pedir qualquer outro veículo que esteja na mesma garagem que o ônibus está. Pode ficar sossegado que você não vai perder esse veículo. De preferência que seja um carro super ou esportivo para que você consiga acessar ao fundo de de carro Eu e de realizar uma situação com Eu vou procurar aqui, ó. Na minha garagem executiva, que está o ônibus, como vocês puderam conferir ali. Eu pedi um isse mesmo, não tem problema, você não vai perder esse isse caso você solicite ele. Vou até ele. O que, que eu vou fazer agora? Vou entrar nele, apertar a bolinha, no Xbox é o botão B, e ficar dando seta para direita. Seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, seta para direita, até eu aparecer na oficina. Até eu aparecer na oficina Tem que ser repetidamente Apertei o acelerador aqui, mas ainda está valendo ó. Pronto, deu esse bugzinho aqui Apareci na oficina Bom galera, se você apareceu dentro da oficina Então você bugou a sessão Agora você vai para o seu fliperama realizando o teleporte Aqui você não faz nada Você só sai Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou realizar um teleporte. Ou você pode pegar um carro de chefe, NPC, que estiver na rua, só não usa o seu veículo pessoal, fechou? Se você não sabe realizar o teleporte, comenta aí. Se tiver 30 comentários pedindo, eu faço um vídeo ensinando, fechou? Bom, vou dar um corte aqui no vídeo e já volto. Bom, galera, já realizei o teleporte e a partir daqui o método é massivo. O que você vai fazer? Primeiro você vai entrar... Dentro do seu fliperama, lembrando que você tem que encher o seu Fliperama com o elege RH8, e esse método é massivo. Galera, depois que entrar no seu Fliperama, em seguida você vai pegar algum elege gratuito. Eu tenho três aqui ainda, ó. Eu tenho três, vou pegar esse branco mesmo. Você vai entrar dentro do elege RH8 gratuito, vai apertar o acelerador e ir para o lado de fora entrei no veículo, apertei o acelerador e vou para o lado de fora. Bom, do lado de fora, você vai sair do veículo e voltar para a garagem deixando o veículo aqui fora. Beleza? Bom, galera, de volta à garagem, você vai entrar no veículo que você quer duplicar, no meu caso é o ISC que eu havia sugerido. Agora você vai apertar seta para a direita, como vocês podem ver, Vou ser transportado para a oficina do evento. Aqui na oficina galera, faça uma modificação qualquer, Você po pode ser qualquer coisa, eu vou mudar a placa. Galera, aqui um detalhe importante, esse método você vai pegar a placa repetida. Então faça esse método somente se você tiver placa em Ancton zerada ou personalizada. Se você não tiver nenhuma dessas placas, venda apenas um carro por dia para não cair no limite diário de vendas. Se esse vídeo chegar a 100 likes até amanhã, eu faço outro vídeo ensinando a fazer placa personalizada, fechou? Se você tiver placa personalizada, pode vender veículo à vontade, sendo que eu recomendo que venda apenas 3 veículos por dia. Tem gente que fala que vende 6, outros que falam que vende 10, mas eu recomendo apenas 3 para não ter problema com a Hackstar, beleza? Se você quiser vender mais que isso, fica por sua conta em risco. Bom, agora eu aperto para sair da oficina e pronto, fui trazido de volta para a garagem. Para a garagem da Fliperama. Eu ia falar garagem da oficina novamente. Não, é garagem da Fliperama. Beleza. Agora é só sair do veículo, abrir o menu de interação, ir em veículos e clicar em devolver veículo pessoal à garagem. Beleza, pronto, galera. Veículo duplicado com sucesso. Se você quiser continuar a duplicar, é só ir repetindo a parte de colocar outra LED para fora da garagem, voltar para a garagem, entrar no veículo que você quer duplicar, dar seta para a direita, ir na oficina do evento de carros e depois devolver o veículo pessoal da garagem. Mais uma vez, peço para me ajudar no like, para o YouTube saber que meus vídeos são relevantes, entregar para cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal e comenta. Fazendo isso, vocês estarão me ajudando muito. Peço também para me seguir nas redes sociais, elas estarão na descrição do vídeo. Me siga também no Kawaii, eu tenho interagido bastante por lá. Se você não tem ainda o Kawaii baixado no seu celular, baixe pelo meu link, estará na descrição do vídeo e coloque meu código de convite. Assim você estará me ajudando mais ainda. Bom galera, vou ficando por aqui, agradeço imensamente a ajuda que vocês têm me dado. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário ou perguntar direto lá no grupo do WhatsApp. O link do grupo estará aqui na descrição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!